A Corrida realmente é uma prova incrível Porque ao longo da prova Como você mesmo falou, tem gente na rua o tempo inteiro Sim. São 89 quilômetros São mais de 20 mil pessoas correndo 89 quilômetros Gente de tudo quanto é tem jeito meu irmão. Tu fala o que, que tu tá fazendo aqui meu irmão, Tô correndo aqui que nem você, meu brother é. <risos> era um monte de gente me passando espaço se, pra todo se mundo, você cara. acha que você é o corredorzão tu chega lá, tu é só mais um é. cara. você tem... é só mais um na conta. É. então traz aquela questão da humildade porque a corrida, aquela estrada te dá uma dobrada tu vai se sentir mal, tu vai se sentir bem você vira o super homem daqui hum. a pouco você não é nada você acha que acabou, não aguento mais e assim você continua e vem alguém te dar um tapinha nas costas, dar uma força então, é, uma, é um, uma dose cavalar de humildade, eu acho que aquela corrida dá, de espírito colaborativo. De Que, porra, faz um... A galera crescer, faz a corra de ser o que é, vai fazer 100 anos ano que vem, Sim. né? Porra, cara, são 89 quilômetros, 87 no ano, porque Ué, um ano sobe, porque vai até a, a a e depois é. é. Petersburgo, Durban, que aí é um pouquinho mais distante, só que aí, em vez de você subir 1.800 e descer 1.100, você desce 1.100... Oh, e sobe também. E sobe 1.800. você é, vai subir também. É a mesma coisa, sentido contrário ali. Né?